Oi, galerinha, lembra que recentemente eu postei um vídeo falando que eu tava é, fazendo intros e outros de graça? Pois é, isso, mas como fazer as intros e outros? Bom, vocês vão preencher um formulário com link na descrição aqui embaixo mesmo. E depois é, eu vou fazer as intros e outros de graça para vocês. Lá vai dar tá bonitinho pra você já preencher lá e, né? Eu, eu vou falar uma coisa, é, eu vou mandar no prazo de, hum, de dois a 5 dias, às vezes, e vocês vão escolher de eu mandar no e-mail ou eu já mandar no YouTube. assim, entro para tal pessoa, só você pesquisar seu nome no YouTube e pronto. Daí eu recomendo vocês colocar um apelido, se fosse o nome do canal. É, não é apelido não, é o nome do canal mesmo. Lá, no formulário. E, é, vai estar o link na descrição, se você quiser ter intros e outros de graça. Isso é bom para os iniciantes. Eu recomendo que vocês compartilhem o vídeo. E também, né, se inscreve no canal e dá like. Acho que rosto feio que eu faço. Cada vídeo tem um rosto mais feio do que o outro.